Olá, meu nome é Luciane Carvalho Camargo, eu sou proprietária da loja Ventulu, aqui no Mercadão da Prochê. A Ventulu é uma nova loja, uma nova opção de compras de roupas e calçados femininos para você. E eu estarei na próxima edição da Revista Sucesso, contando para vocês um pouquinho mais da nossa loja, do nosso trabalho. Venha conferir, você vai gostar!